Bom dia, galerinha. Embreagem. Parte 3. Do nosso... nosso dia. Bom, saindo aqui da HandTech. Compramos o mouse, compramos o mousepad. eu tava procurando um Microsoft ou um Logitech, mas o, o brother cara do Caixa me recomendou Um da Max print disse que era bom, bom Meu velho, vou acreditar em você viu? <risos> Espero que seja Tomara Eu até esqueci de perguntar o nome do, do, do, dos brothers Tinha dois, dois caras Muito brother aí, velho Da Handtech Os caras é sangue bom, ó Um salve aí pros brothers da Handtech. Que o Lesado aqui, esqueci de perguntar o nome. Me desculpem. Tá, vamos cá. Vamos agora, Pituba. de reserva, 17km rodados como é uma Lander, tem 5,7 5,4 de reserva uma média de 24 por litro então a gente não roda pra caralho o resumo da conta é essa o importante é que dá pra chegar no trabalho a gente vai descer aqui que vai entrar, mas você roda devagarzinho tá quanto a gasolina aqui velho 3,89 outro dia abasteci lá na no ipiranga ali no lobato de 360 curva como é, tem até as cavinhas para deitar mas só para quem tiver pra dentro, só pra quem tiver pra dentro a curva é pra fora, então não pode deitar hum, deixa eu baixar aqui que eu já conheço o lugar muita areia voando na cara E vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui, vamos subir A está fechada para gente. A entra aqui à direita, tá ali. É... Puta, dá passar, dá passar. Essa direita pega a BR. R direto, e aí pronto, ACM chega no job. Rapaz, eu não sabia que mousepad era caro, não, velho. mousepad da HyperX que é linha de memória de alto desempenho da Kingston acho que 45 reais não, tudo bem mousepad do caralho véio. material é excelente boa, sem comparação mas porra, velho, dá, dá pena dá pena eu, eu não tô preparado pra... <risos> Dá mais de 20 reais em mousepad, não, velho. É porque eu nunca comprei mousepad, tá ligado? E aí. rodoviária. Então, pra mim, é. Porra, velho. Mousepad, velho. Aquele pedacinho de borracha. Logo eu, que tô tão acostumado a usar uma folha de papel ofício de rascunho com mousepad. Aí, do nada, eu meto... Porra, velho! 50 conto! Não, e outra, em casa eu tenho um mousepad Também da Perex Material promocional deles, que eu ganhei quando eu comprei meu, meu... Meu servidor Aí, assim, porra, eu tenho em casa um do caralho que custou de graça Aí, quando eu for pagar paga cara já, quero não! quero ganhar mais um. anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, O a gente tem até que tirar um dia para passar novamente aí do lado das obras de Pirajá para ver como é que tá a obra do metrô. A vistoria tá tá avançando rápido, tá bem, né? Pelo menos isso dá passagem pra esse cara aqui. vai com Deus meu filho, vai Deus, vai beijo o outro tem que apertar esse retrovisor, abre aí daqui a pouco ele desce ah os dois folgados Desde quando eu coloquei esse retrovisor que eu deveria ter apertado? Bom, e lavamos um mês e eu ainda não tive coragem de apertar. Ah, eu me pergunto: que diabos eu estou fazendo em casa fim de semana ou de manhã? Que eu não lembro de fazer isso. Procedimento que não vai levar. Leva cinco minutos para apertar os dois. Descarado. Porra, lembrei agora. Tinha um carro do lado Ainda é bem que eu olhei no retrovisor Tirei em cima Quer dizer, tirei não, né? Eu não joguei, né? Errado era eu Aumenta aí qual o caso a Polícia está retada fazendo blitz Por aqui Quer dizer, do outro lado né? Mas a entrada da Bonocor pode ser Obras Você vê que tô futucando já Ali, ó Tudo do cabo cavado. Olha o a aqui na falca. Descansando o braço. Alongando. Ah, de boinha. <risos> estação de carro andando é a linha 2 do metrô e vai ligar até Lauro de Freitas Mais cedo a gente foi lá em Gago Gago Motors Trocou a o cabo de embreagem. Cara de contar, viu? Parece que é outra moto Pensando até em trocar Cabo de acelerador também, viu? A verdade o que me falta é fazer uma, uma Revisão geral, né? Como eu tenho proximidade muito com Nenhum que é o um mecânico, então a gente tá sempre mexendo na moto. Aí acaba por não fazer uma Uma definitiva, mas também nunca deixa nenhum problema aparente, né? Tá sempre cuidando da moto. Mas eu vou agendar uma porra dessa aí, só precisa de tempo, né? Bom, galerinha, chegando ao no nosso destino, a gente vai encerrando por aqui. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.